Ih, pegaram o Fiddle lá, e agora, hein? Joga pro melhor player da partida, eu mesmo. Ih, já não vou jogar lá. Eu pego o Gragas? Será, mano? O que eu pego, hein? O Gragas é bom contra o Fiddle, velho. Eu só não queria ficar com dois ap bruto. Bom. Acho que o meu time ficou melhor, né, mano? De draft, velho. Ah, o CC deles tá chato, hein, aí. Tá, o Fiddle começou de lixo e eu comecei sem, né? Aquela crocância. Fiddle tá perdendo tempo e indo atrás do cacete. Pra quê, Fiddle? Você é bobo? cara bobo? Galera, eu vi que o Fiddle startou em cima, certo? O que, que vocês fariam no meu lugar tendo essa informação? Que o Fiddle startou de cima pra baixo e eu também. Eu já sei o que eu vou fazer, mas o que, que vocês fariam? Eu já tenho um plano aqui em mente. Véio. Quietinho, eu tenho um plano. Hum, calma que o meu plano acho que não vai funcionar muito. Porque o Brauzão acabou de guardar. A Zoe guardou ali também. Então eu pego a Arongue. Eu ia ficar dando counter gank bot. Agora eu boto Ô, oh, deixa não, double aronguejo aqui não. Aqui não, Francisco. Um aronguejo de boa, agora dois não. Odeio burocracia, mano. É foda, né, Vieno? Pior que é foda. Você tá tendo que resolver o que lá, Vieno? É documento? Foda-se. Tô nem aí. Ok. aqui, véi. Vai obrar o mesmo, família. Vai obrar o mesmo. É o que eu acertei. Vai nele. Obrigado. Não, já dá e esse cabeça de babão aí, ui. Tá coçando, dog. Eu tenho que dar B logo, senão eu vou perder a Arauto, fé. E não vou fazer bota de tenacidade, não, galera. Bota de dano mesmo, poucas e boas. Ganhamos um TP gratuito do Figo. Ó, se o Fiddle for Kunk, ele tá roubando meu red Se ele for safado, ele tá no aronguijo. Se ele for bandido, ele vai apertar R na minha aqui junto com a Zan. Vamos ver. Beleza, Kunk ele não é. aí puta puta, velho. Eu falei, mano. Eu falei, mano. Eu tô falando. Acho que eu não morro não, viado. Eu falei, velho. A leitura foi feita, velho. Tá vendo? Mas jogar a LoL, você tem que pensar assim, mano. Saca, velho? E um bagulho que eu adoro fazer, mano. Me amarro. Eu gosto tipo, de me colocar no lugar do cara, tá ligado? E tipo, o que eu faria no lugar dele, saca? Caralho, cadê meu R? O cara comeu meu R, mano. Mano, nem foder cobrar o Brau comeu meu R, velho. Pô, eu ia salvar, o Yoni ainda matava ele, tá ligado, velho? Caralho, os caras lá é poucas, hein, mano Que eles já foi fazer arauto na sequência, velho Mas aí perderam várias barricadas Bot, né é, é. Nossa, olha onde o Fiddel tá, velho Manico Vai morrer, velho Nossa, ficou fodido, hein, velho Aí ah, ele tem zonas. Calma, calma, Yoni, calma, Yoni. Ah, velho, acho que eu não vou frisar o wave do cara, não, mano. Vou pegar pra mim, minha isso Tchau, obrigado Merda, minha play era bot, hein, mano Mas aí eu respondo de mid, deu ruim lá no bot Isso aí eu quero fazer mais, Bom mano. dia, Marquinhos Passei, Passei só para pedir a Rosinha e um beijão para esse chat lindo Valeu, viu Amo vocês eu não vou ceder. Big beijo, valeu pelos 18 meses, filhão Mano, como que explica esse boneco caçante? Mano, olha o que, que esse cara acabou de fazer, velho Não, quem explica esse boneco, aí Infinity, infinity, infinity, ó. Oh. Mata ele, velho. Ah, tá doido, filho? Ah, esse homem vai dar um lixo de cria. Uma palavra: balanceamento. Que foda. Olha o caçante. Como é que um boneco. Fala um boneco quadrado Para nós se comparar com o caçante. Sei lá, Blitz, né? Imagina esses bonecos... Mano, que porra é essa, velho? Mata esses oh, caras, velho. Aí, ó. Que porra é essa, velho? Esse cara tá tirando. Garen, o Gyr. Mas esses bonecos tudo já teve rework, né, velho? Nas! Imagina o Nas lá. Mano, imagina o Timo enfrentando esse monstro aqui, velho. É só paulado, filho. O Timo não faz nada, coitado. Finiti, finiti, yo. Olha ah lá, o Fido pegou o Arauto aquela hora, mas não fumou nada com o Arauto, né, oh. mano? Tô rindo ali, hein, mano. Cheiro de pagode, velho. Pagodinho dos bons. Bate na ward, please. Fica melee, fica melee. Safe. Lacha mesmo, viu, boy? Lacha mesmo, que eu tô aqui de maluco, velho. Caralho, eu tô adulto na gameplay, hein, mano? Pensando pra jogar, tá ligado? Ó, bom. Troca o Fiddle por Gragas. A galera falou isso, mano. Galera não, desica, né? Se eu fosse jogar o... O Cebolão sem ser de Monochampion era melhor, tá ligado? Eu até concordo, porque o Fiddle tá ruim, né, atualmente. Fiddle é meio... Tá meio um elmo, né? Mas vamos de mono mesmo, né? Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo Suco Tô indo, mano, tô indo, tô indo Desanima do menino não, desanima dele não <risos> Caralho, um pombão ali, morreu só um, véio. Não consegui cancelar a mamada do Fido, velho Dura, dura, dura, dura, nha. Levanta o pistouro, levanta o pistouro, pistouro, pistouro. Esse filho é doidinho das ideias, mano. base vazio, Tá, deu certo, matamos todo mundo. Zônias agora, talvez? Eu vou pegar CDR, eu não vou fazer cronômetro agora, não. Marquinhos, o medo de gastar gold com pink. Muito caro essa porra, por isso eu sou bronze? Não. Não é só por causa disso, né? Mas um dos motivos, velho. A, a Ward ela pode te dar uma kill. A Ward ela pode te evitar uma morte, tá ligado? A Ward te dá visão pra você roubar um Baron, né? Então, isso vale mais do que 75 de Gold, mano. Tem que parar pra pensar por esse lado, entendeu? Corta o cigarro, Marquinhos. Mano, eu odeio. Palheiro, cigarro, narguilé, vape. Não chega com esse negócio perto de mim, mano. Eu tenho um real nojo, tá ligado? Por quê? É porque meu irmão é viciado nessa praga, mano, desde os 15 anos dele. Aí o meu irmão já tem 30, e ele tenta largar, mano. Aí é uma luta pra ele largar, tá ligado? Aí desde criança eu criei esse nojo, mano, do bagulho. Ua! Ai! Não! Nossa, também que eu consegui não tomar meu de cheer. Melhor de base, né, mano? Não entregar vantagem não, mano. Aqui eu vou pra casa, mas sempre Eita. aqui fortalecendo com você. Beijo para você e o chat. Só força, viu, Delgado? Manda força pro Delgado aí, viu, galera? Pô, guerreiro, hein, mano. Obrigado pelo resub com nós, viu, Delgado? Tudo de bom pra você, véi. Vou atacar essa bomba aqui. Que? quê? Onde que o Yoni foi? Mano, parece que o Yoni eu tô pra trás ali, velho. Salve, KD. Um abraço Salve. do espaço. Um abraço. Uhum. Presta atenção, fi. Space, né, mano? Obrigado pelos sete meses, senhor. Ah! Caramba, tá todo mundo meio bêbado, parece. Ó, vou pisar aqui pra curar minha mana, ó, galera. Ó. Minha mana curando. Os cara tem mana pra próxima luta, né? Ó, curando, mais 19. Ó, mais um pouquinho. Aí se eu sair daqui, ela para de curar muito Então, mais três, né? Mano, agora eu consigo pelo menos ter mana Pra alguma coisinha, né? Leva é, aí, amigão Tô no cover Eu só quero te salvar, mano E ele tá querendo ir pra cima Esse cara é zica, hein, velho Que cara brabo Tô sem mana, velho Só quero salvar ele É por causa da selva, galera. Ali é uma selva, né? Se eu entrar na jungle, eu cura o mana. Tem mana pra uma barrigada agora. Vai ser no Fiddle a barrigada, hein? Pra cancelar a mamada dele, ó. De olho no Fiddle, de olho no Fiddle. Nossa, nós não tem de Carry batendo na torre. É, nós não precisamos morrer, não. Vamos embora? Vamos embora que tá bom já. Ó, entrar na jungle, minha mana vai começar a curar, tá vendo? Vou fugir hein, filho? Parece que o jogo quer acabar aqui mesmo, hein, velho? Volta aqui, o filho. O invocador saiu do jogo. Ah, isso aí, galera, bem jogado, hein, mano? O invocador saiu do jogo. Caramba, de... fala dele, mano. Partidinha clean, mano. Drim, do mano. Redondo, fio. Maravilha, uh -huh. gente. Honrar o, o Vidigal aqui. O cara jogou uma B, ó. Olha lá, MD3. Salve, Marquinhos. Vai do tipo hoje com o